Senhoras e senhores, bom dia! A presente louvadura tem por finalidade comemorar o dia do Exército Brasileiro e transcorrer o tempo em dessa semana fazendo a entrega de diploma do atirador de saque do mês de março de 2021, fazer a entrega de diploma de amigo do tiro de guerra e inaugurar uma foto da galeria de ex-atirador A inauguração de uma foto na galeria de ex-atirador ilustre se realiza pelo reconhecimento de um ex-atirador que teve sua formação nessa instituição. de uma verdadeira demonstração de apreço e com grande apoio dispensado a toda a sociedade caratinguense. Tal reconhecimento fora outorgada ao senhor Eliseu Elias Ferreira Coelho, ex-atirador da turma de 1991 do TG, e pastor presidente das Assembleias de Deus de Caratinga, ADEC, pelos excelentes trabalhos de apoio espiritual para toda a população. Então, coube se o comando de verificar o tão reconhecimento de, de um ex-tirador da primeira turma de 1991, nosso líder espiritual, pastor é, Eliseu. Presidente da Assembleia de Deus, Edgar Finnegan. Eu quero agradecer, sou grato a Deus, por essa homenagem tão ímpar né, na nossa vida, esse reconhecimento né, de entrar por essa galeria tão ilustre, né, e eu fazer parte, para mim, é um orgulho muito grande. Está aqui os meus agradecimentos viu? e me sinto muito honrado. Deus abençoe a todos. Obrigado.